Como é que é pessoal? Eu sou o Spartini, muito bem-vindos a mais um jogo. Desta vez temos o Dream Alone. O Dream Alone é um jogo da um, Warsaw Games e foi editado pela Fatal Games. Uh, neste jogo é um jogo 2D e muito numa escala cinzenta. Nós somos um pequeno rapaz, só dá para ver o, os olhos, aí está os olhos. É, só dá para ver os olhos praticamente. Uh, na nossa... Um, Vou por aqui, sempre. Na nossa cidade as pessoas uh, apanharam uma doença qualquer e estão todas, basicamente uma a uma, a entrar em coma. E cabe-nos uh, a nós, aqui é open vou posar aqui new game, um, tentar alcançar a, é isto, yeah, tentar alcançar a cura para salvar a nossa cidade. There was a village where people lived simple but happy lives among them there lived a small boy and his family but then the village was hit by a mysterious sickness people one by one yeah, yeah. went into a coma brother sister parents only the small boy was left alone in despair <laughs> Then a blackbird appeared. It was a magical bird. and it told the story about Lady Death, who could stop the disease and even bring people back to life. Okay, Então já temos o nosso objetivo. The boy left the village yeah. seeking Lady death. The only one who could help him. Yeah, pelo pouco cair do jogo, a gente, vamos ter muitos. Yeah, isto é tudo assim muito cinza, muito escuro e vamos ter muitos obstáculos, a andar não e vamos ter muitos obstáculos uh, com o passar do uh, um pouco a semelhança de jogos de aventura, mas em 2D Portanto vamos ver o que é que... Ai, vamos ter ali várias, várias coisas aparentemente ainda estão a, a explicar como fazer a que jump, ok a dar aqui a explicação o pessoal continuem a dar aí os likes e a partilhar os vídeos subscrevam o canal se ainda não fizeram agradeço imenso e ajuda aqui o, o canal a crescer ora... vamos lá aqui com o nosso amigo ui... já conseguimos... Este... ah lá o pessoal também esse ser atleta ora... be careful this land is full of craps every step can be the lost yeah, vamos fazer uma vez meio para graça aqui pô mas onde é que eu vejo as trapos? Não vejo. Ui, uma aranha. Eu não. Só uma sombra para. What? <risos> What the fuck? <risos> A sério? Ai que graça. Ok. Uh, pois é. É aquela aí, eu não vi, eu não vi. Ok, mas agora eu já vi. Demasiado <risos> esperto para vocês, pá. Ui estava ali um coisa tudo o que for branco a gente tem que saltar aí é isso Ou fugir é? não vai ser o... alguma armadilha opa acho que eu vou cair aí é... para ok <risos> caímos é por acaso vocês se aparecem como caímos aqui no meio dos picos né? Os pe... Oh mas isto é sempre assim a morrer Como que íamos ali no meio dos o que é que ganhámos Como achievement um piercing é ah, que espetáculo What? Ah, Também não consigo Ai ai merda É isso. É é é é Meu Mesma beirinha. Salta por cima ah, ah. Boa, boa! Conseguimos passar mais 10, 10 metros sem morrer! Para ali mais uma armadilha! Opa! Ai! O quê? Thick enemy. You cannot fight with him. Be careful, he's covered with venom. Ai é aranha! veneno é aranha! Será que para saltar por cima dela? Vai vir aí no escuro, não? Uuuuh! Boa! Como é que, como é que eu havia de lutar? Eu não tenho armas, não tenho nada? Uh. Aranha, que estás no verão Ei! Uh. Okay. Vamos ir bem, vamos ir bem! Já não morremos há um minuto, pai Opa, não gosto disto, sempre é escuro! sempre no escuro ui trap oi aí o lado de cima olha o ataque ui, ui, ui. ui, ui, ui, ui. temos de cuidado elas têm em baneno ah. boa uau uau uau uau e agora e agora e agora posso passear aqui para os arbustos não ah, era só saltar, não, não morre Pensava que morria por ser neutral. Ui, ui, ui. Sim, coi, merda. Ei, bem difícil, vá. Vamos sempre a morrer. I'm Superman. Ui, ui, ui, ui. A Superman e os loucos porcos. Okay, que essa tem que ser com esta rápida. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Já, já, já, já fomos. Já peçamos. Já peçamos. Peçamos tudo. Temos muita voz. Ok. então. Sobe. Sobe. Anda lá miúdo Não quer chegar à Lady Death Lady Death, Death. Ok salta Salta Boa Não era supo cair deus, Cuidado tem uma armadilha Isso Muito bem visto Opa Easy. Ah, dá para subir ali, que eu Boa. Ui, ui, ui. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, Tão, tão, tão, tão, Tão, tão, tão, tão. Calma, bifaitas, estúpidas. Puh. Calma, merda. Calma, merda. Conseguimos fugir de umas aranhas e perdemos logo as outras. Salta. Boa. Salva.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 Ai, ai. concentra. Concentra. É para morrer menos vezes. Mais uma, uma cagada de vezes na mesma. mas mesmo menos. Ok, não veio na mesma. Ei, ei. Vem cá. Que estúpidas. Só não me engano. Ha! Criam. Criam. Okay, let's see if I... wait What is this? You have gained the power to enter on an alternative version of reality. Remember, the time that you can spend there is limited. limit. What? That doesn't matter? Oh, já acabou. Já acabou, assim. E como é que eu enchi aquilo agora? Ah, pera aí, aí. Não. Oh, já mandei. Vou falar isso. Ei, lento. Para, passe, para, passe, só isso? Ah, é ali em cima, já vi, está a encher. Está vermelhinho. Espera Ah, enganei-me. Ah, mas também deu. É mesmo isso que a gente queria. Era mesmo isso que a gente queria. Vocês veem que não sabem. Feito de propósito. Ah, boa. Carro, está tá aí. E uma coisa... Daquelas feias, não é? Uma armadilha, uma armadilha do dorso. Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ai tantas. Oh, mas. Ah, toma-se. Como é que é que já é voltou para trás? Vá. Como? Merda. Merda. Ui, ah, não é? Eu pensava que era uma armadilha, mas se fosse já tinha os porcos. Ui, tem ah, tem, elas param ali. É isso, eles voltam para trás. A ver se é grande a grande também faz o mesmo. Oh, o oh, batuta ira. O que é que o que Ah, tá ali outra aranha, pá. Tanta aranha. Tanta aranha! Ok, então apanhando aquilo e depois o quê? Não é fácil esta merda. O que é fazer para correr? Eu vou correr morros! Aí estavas à espera! Sobreviver, não? Vias nada. Vai lá, agora é que vai ser! Olha lá rapaz! tiro, okay. peru, paripé pera pera pera pera pera tu não vejo para não? já yeah. só a grande? a grande é que você para andar não é? tarum, ah, parum parum parum, parum, parum parum, parum ai ele fez volta atrás olha de uma ego olha que merda Tinha que ser Ya, yeah, ok mas só duas pequenas duas grandes agora já sabemos agora é fácil easy Vá logo, que absurdo Ui, ui, ui, ui Deixa eu ver, são as mesmas coisas? Sal, sal Hum, parece sempre estar ali três pequenas Como é que é? Como é? Como é? Como é? Ui, já bem aí Como é? Como é porque Ah! Vou que <tosse> que ela ficaria a cabo. Uma armadilha à vista. Ui, está ali um osso. Uh. <risos> ok. Então, como é que eu vou fazer isto? Hein? Será que posso alternar? Ah, tem que fugir para aqui, né? é? Ui, ui, ui, ui. Bora, bora, bora. Ai, carasas! Foi! Oh, não foi nada! Não foi nada! Que merda! Batuteiros os gays! Enganaram-me bem agora! Então serão o quê? Três? Ou oh, aquele está sempre a vir e a gente tem que mudar de, de mundo? Fez, fez, fez, fez, fez, fez! Peraí! duas pedras. Oh. Ok, obrigado. Não ouço nem nada. Eu pensava que era uma armadilha. Vamos indo. Vamos embora. Pai, isto com tanto andar aqui, porque chegamos à lei de Vamos lá. Olha o um corpo, Endorado. Ui mais um coisinho de destes bons o que é isto? Oh caras. Ih estúpido <risos> Me A missa de mim picada, está bem Já conseguimos passar, não, isto está aqui, é para alguma coisa, não é? Vai usar isto Passamos Voltamos para cima deste Pronto que que a tanga? Então, mas. São dois. Será que são dois? Deve ser um. Deve ser dois, certeza. Vamos lá. Agora é que vai ser. Isso, isso. Vem aranha. Ah, é até passar aqui o gajo da morte. Pois. Pois é. Vamos ao fim? Da da da, da. da. da. Da floresta? Não me parece. Continuamos. Passamos para uma parte diferente se calhar. E... Uh, boa. Não vejo nada. Oh, caraças, eu sabia que estavam ali umas coisas brancas. Não sabia que estava à frente. Enganaram-me bem. Isto é muita morte este, este jogo. Uh. Boa, temos que lá abaixo. Ora, ora, ok. Temos que ter cuidado com os espíritos. Ui, temos que ter cuidado com os espíritos e vamos lá diretos uh. Ok, vamos empurrar isto. Não sei para onde, mas se está aqui é para empurrar. Ah, já aqui. Ok. Aí. espécie de ninja a saltar. Uá! Ok. Vamos aí, bem. As aqui? Não. Aparentemente, não. Anti. Mais depois... uma coisa. Oi, Olha aí é uma serra! Só pois, pai, é que eu vi. Que é porcaria. Ah, estou a serrar. Apanhamos -se na mesma. Como é que é possível? Como é isto é possível? Não é preciso serrar coisa nenhuma aqui. Ai, o que é isso? Ok, então não podemos assaltar logo, não é? Já estou a ver que sim. Vem xerra também não? Oh! Temos chaves aqui E ali? metemos chaves E agora? Boa! Boa! Ui! Oh, caroças! ah oh, caroças! Não conseguimos Passar ali! Oi ei, ei. oi oi que Ok, vamos ter mais calma Isto não custa nada é só, só fazer assim Assim muito rápido Como é que eu vejo os piques lá embaixo baixo? Não dá né? é? Não sei se dá para baixo ou não? Não né? Tenho isso, tenho isso, tenho isso. Solda! É mesmo à sorte, né? No caso, não, é tipo. Quase. Oh! Oh! Oh! oh, oh. Ok, mas é mais que qualquer coisa assim, né? Vamos aqui, podemos isto, podemos isto, podemos isto. Foi! Ai, ai, que a sorte! Podemos passar aqui não. E vamos passar aquele lado. Ganhei! Ganhei! Ganhei! é boa Eu não vejo nada não vejo nada Salta por cima ei o oh, caras aranha eu okay, quebro aqui. Bora, bora. Ui, uh. oh, you não. Know. Ah, ah, caneco, pá, caneco. Estupidez, estávamos lá em cima. Pá. Ok, ok, ao menos esta vez meio. Ballare. Ay, ai ai ai ai ai ay. Ui, calma. Baneta, levando na koresa. Ah, lead, Nice, Podemos fazer isto outra vez. Aqui. Hum. Ah, toma! E, e toma nada, temos que fazer isto outra vez. É sempre andar. Vamos morras agora, é? Como é que é possível? Continua onde? Ah, ao menos disso. Menos isso. Isso, empurra aí que depois vão empurrar pedregulhos. Chega, não? Preciso de empurrar mesmo até ao fim. Só um bocadinho chega. Ui, aranha. Ui, aranha que eu vi, que eu vi das patinhas Ui, o que, que é isto? Ah aqui Bora bora bora Tá quase acabar Haha <tos> Toma aranha estúpida <tos> Que isto? é que estava do outro lado era isso? o oh, que é a merda tanto sangue vamos saltar isso não não não, não é para saltar aí é para saltar é para fazer isto Ok Vamos ir aqui por baixo Ui ui ui que é isto? Uf, uf, até me assustou Sai sai sai sai sai sai Estou acertando a porcaria da serra Eu preciso de um de um tronco assim tão baixo? É e está bem Por acaso não conseguimos subir, é para ali. Olha que é um baixinho. Tão baixinho. Ok. começa a pegarmos aquelas. aquelas ratoeiras no chão? Olá! What? Pfff! Oh, oh, oh, oh. oh, Pfff! Como é que é? Como é que vai me fazer isso? Mas toma essa seta. Ok. a parte em que ela encolhe que a gente deve conseguir ir para o meio dela um, dois, três um, dois boa ai, ah, pois não posso ir logo que ela vai fazer aquela merda três um, doze e yeah, um, dois, ok Ok, tenho que ir logo senão... Aprocebi. Vamos lá. Aprocebi não sei né, mas vamos tentar. 3. agora um, dois... Um, dois... Ah, vai, levanta, levanta, levanta! Oh, que merda! Sou estúpida. Três... boa! E um... e dois... e vamos ser amigos. Ok. You think Once upon a time, a brother and a sister went through silent woods and marched through the swamp. Brother and the sister? Little boy and little girl were tired and hungry. Then, a lady dressed in black appeared. Hmm. She gave them sweet wild berries. Don't eat these berries, children. I don't believe a stranger in the marshes Opa. parece que eles comeram, né? Parece-me que eles comeram Deadly water, poisonous plants and strange creatures Traps, traps, traps, everywhere okay. Agora parece que vamos contra os brothers Comeram ali a porcaria das das Hemoras Lá da Bruxa emar, E transformaram-se na... Daquelas... Uh, das bestas Ok, ok pessoal, vamos ficar por aqui O jogo está muito giro É estupidamente difícil Tem que quer dizer, não é assim difícil Morremos muitas vezes, mas não é... Não é compil, complicado de ultrapassar aqui as armadilhas que o jogo Nos tem colocado no caminho Uh, mas está, está fixe, eu gosto, eu gosto deste tipo de jogos sim, em 2D, imitar um pouco os antigos Graficamente também uh, Puxa aqui um bocadinho pela cabeça e tal Mas está giro, está tá. Espero que tenham gostado, continuem a dar aí os likes e a subscrever o canal Partilhem e para o próximo cá estamos Pois ficamos por aqui E, enquanto vocês, vejo no próximo vídeo Tchau!